E aí clã aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna noite. estamos fazendo gameplay desse Metroid One, é sensacional, hoje a gente pretende fazer a parte de baixo da caverna de cristal, e enfrentar um robô bastante complicado, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente enfrentou a Fênix, encontramos, vamos explorar um pouquinho a caverna de cristal, exploramos essa parte aqui, os túneis profundos, e encontramos o elevador. A área que vai estar descrita provavelmente aí na nossa Thumb e no nosso título Essa é uma área... Cristal de energia chama Essa é uma área... ligeiramente complicada Deve estar um pouco mais complicado do que normal porque a gente... Só fez ela no modo Eterna A primeira coisa a ser feita é encontrar o mapa, né? Cheio de explosivos, cheio de tudo, de quanta coisa. Vamos encontrar o mapa primeiro, que é melhor que tudo. Tinha uma berça de luz? Um dos amigos aí nos comentários mencionou é impossível fazer essa área sem pulo duplo, mas é fica difícil. Vou pegar aqui o mapa já com esse menininho. Maquenta! Fica mais fácil a vida. Birço da luz. Parte. Se eu não me engano, toda essa, essa área aqui, você tem que ficar encontrando esses computadores, tá vendo? Ele fala aí da, da origem das máquinas Você tem que ficar ativando ativando os computadores. A gente já está bastante parte do HP cheio. Isso aqui é um computador que está desligado, parece. Vou sofrer com esses esses negocinhos. Vai oh. ser é complicado, hein, pessoal? Vai é ser bastante complicado. Você tem dois tipos de ropozinhos. Nossa, quase Um deles Apenas Que tristeza Um deles apenas explode esse aqui. Vou precisar dessa engrenagem quando chegar no núcleo de cristal? Tudo aqui feito, agora vou voltar a parte triste. É. Tive uma ideia, será que vai funcionar? funcionou <risos> a ideia ó era... oh, foi a ideia era evitar o ou oh, deu tudo certo que maravilha a gente faz isso aqui ó Pra resetar o nosso nosso hp é muito dano. Não sei se vai dar não, hein. Olha isso. Ai, ai, ai <risos> Tudo bem Vamos com cuidado mais pausadamente... com os explosivos. Os explosivos no chão são... são terríveis! E esse menininho aqui do bracinho também não é bom não. Maravilha. Gravação e são atualizar a origem das máquinas. Vamos invocar esse aqui. Tentar enfrentá-los de forma individual. Vai ficar muito complicado. Chapo, hein? Estamos indo bem. O cenário é bonito. A música é agradável. Nada legal. Ó. Olha que maravilha. Esse fragmento de A gente só vai pegar mais para frente. Ah não, dá para pegar. Uma poção Nós temos mais um Robozinho De É meio cruel, viu? Vou salvar aqui, ó. Se eu não me engano, isso aqui... A gente tem só uma engrenagem, eu acho. Preciso encontrar peças. Só tem mais. Hum. Uh, deu certo. Olha que bom! Vamos comentar o mapa. Talvez nessa entrada tenha mais uma peça. Talvez. É 100% de chance que tenha mais uma peça aqui. Nossa, o computador G! Que tragédia O já deu muito ruim, né? A gente tem que... Calcular... Ok, esse computador está morto. Tem uma certa distância. Puxando aí, o HP. Olha, mais uma engrenagem. Que é isso que importa, pelo que eu entendi. Quase, uf, uh, complicadíssimo. Nossa, eu falei cedo demais. Faz isso aqui, gente. <risos> Vamos com calma. Feito, estamos em casa já. olhada no mapa... É... Aparentemente aqui não tem mais nada além do segredo ali. Acho que aqui a gente tem que subir mais. Não. Hum. Uh, que maravilha, hein? Será que o foguete vai chegar aqui? a queda. Nossa. Bom, vamos subir de novo, né? Não tem muito o que fazer senão não. Subir novamente. Uai, não, não, não carregou o nosso negócio. Agora foi. Mais um computador, H, Máquinas estúpidas, Eu sou estúpido ficar apertando F, tá bem, e a gente vai fazer o seguinte, vamos sacrificar rapidamente só para ter o um negócio completo, podia dar né, mas não dá. Vai ter que contornar tudo. Hum? Cruel, hein? <risos> <risos> é por baixo. Onde, não tem onde pousar. Uh! Deu certo! Sabe o que aconteceria, né? E sabe o que aconteceria? Se por acaso... a gente falhasse ali? Voltava para o começo. Aqui é a engrenagem, ó, a última engrenagem. E eu acho que é isso. Eu... Falar com os computadores em um outro momento. Quase que deu ruim. Fazer o seguinte. A gente está com pouco HP. Se joga perto do, do save. A gente tá lá com essa máquina não custa nada. Gravação C. A gente tem que ir no elevador. Maravilha. a gente falou com essa máquina maravilhoso salvar aqui ó aí missão concluída agora tem a parte de baixo e acho que a gente já pode ir no chefe é difícil, é difícil, não é fácil não. Tá vendo que já tem a... Quando tem isso aqui, significa... Uns tesouros... E pra cá... Vamos explorando um pouquinho antes de ir o chefe aqui ó só mais para frente só mais para frente a gente precisa do teleporte coisa que a gente ainda não tem Passagem do sistema ferroviário É Aqui é uma uma área que a gente vai usar para transportar Tipo, a primeira estação que a gente encontra Conforme a gente vai encontrando mais estações Ele permite que você dê um fast travel aí sem utilizar o cadeira O portal para o chefe está aqui. Eu <risos> pegar um negocinho ali, mas não vou pegar não. Muito bem, a gente está aí no, no robozinho. Ele é um chefe... enjoado, tem uma variedade de ataques boas. Mas, dá para desviar da maioria. Tirando esse, esse não dá. Às vezes não dá. Teve um indesviável, vamos dizer assim. Desce do cristal. Tem agora esse do arranque. Ele deixa os robozinhos no meio. Não precisa tentar matar os robozinhos. Ele mesmo quebra os robozinhos para você. E aí você consegue. É tempo suficiente para... Meu Deus! Você consegue juntar... Vida? Outra coisa que eu não sabia... É que você consegue... Subir nos braços dele! Carregou Dá dúvida? Você já chega Batendo nele como se Como se ele fosse usar o cristal Isso. Isso aqui complica um pouquinho, né? É uma coisa a mais para desviar, mas não é nada impossível. De olho no braço dele. Problema a gente tomou uma, um daninho só dele. Estamos indo bem. Aí acabou. <risos> Aiô. Fragmento do santuário obtido. Flechas de luz cristalizadas. Como sentir falta delas? Agora com isso aqui ó, que maravilha, ó, você consegue se teleportar. O que, que é isso aqui? Está é. vendo? Isso que é mobilidade. Aí, olha que legal. Opa, <risos> a gente pode vir aqui, olha, <risos> e pegar um, um treco deste, ó. Bom, né, pessoal? Hoje o vídeo foi mais curto. A área não é muito grande, mas é fundamental para obter essa esse teleporte, né? Essa flecha que te teleporta e também ter acesso à primeira estação a alguma coisa errada. Não, tá, tá funcionando, tá funcionando. A flecha que te teleporta e acesso à primeira estação para você. de Estação, em estação. Eu acredito. Eu acredito. Que essa parte da direita está concluída. Não há mais nada, não é mais nada importante a ser feito. Mas essas partes, já pode, como você tem o teleporte, já podem ser revisitadas. E vai ser muito mais legal. Você consegue encontrar muitos mais segredos. Né? Não é mesmo? E aí acredito que no próximo vídeo a gente já vai indo para a parte é, da esquerda do mapa. Foram 7 vídeos até chegar aqui. Não, é... o Não, que foi que eu fiz? Bom, a gente já consegue chegar agora na parte esquerda do mapa, que era, é muito difícil. É bem mais difícil do que a gente já passou. Por enquanto isso aqui era só um tutorial. Agora que é de verdade, né? Então talvez seja prudente dar uma farmada Ficar um pouco mais forte Antes de avançar Porque os, os chefes são tão complicados que Eu prefiro ficar fortão e sair spamando o dano neles Do que Ousar desviar dos ataques Que é muito ataque, é muita coisa na tela a gente já veio aqui. Olha que maravilha. Aproveitar que a gente está aqui antes de encerrar o vídeo. Mostrar esse trem aqui. Ó. Todos os fragmentos de cristal que a gente coleta. Eles ficam no nosso bolso. Aí a gente vem aqui. Vai ter um vitral. E a gente descarrega. Nesse vitral. Os fragmentos. E ele deu um ponto de habilidade presente para gente. Conforme você vai preenchendo, ele vai te dando mais e mais prêmios. A gente já vai usar o ponto de habilidade na árvore da direita. Que é o corte crítico. Certos críticos de arma causam danos adicionais de trevas.